A Venium começou com o resultado de projetos de investigação que estavam a ser feitos com universidades do Porto, Aveiro, mas também em parceria com universidades americanas como o MIT, e Carnegie Mellon. E essa investigação foi de facto uma investigação pioneira na forma dos veículos se ligarem entre si e movimentarem dados e foi isso que deu origem à Venium, portanto há cerca de seis anos atrás fez-se o spin-off desses projetos de investigação e a Venium começou no Porto. O que a Venium faz é desenvolver software que permite aos veículos comunicar ou movimentar grandes volumes de dados entre eles e a internet usando as várias tecnologias de comunicação disponíveis no, no veículo. Cada vez mais a importância dos dados é fundamental para os, os fabricantes de automóveis melhorarem não só os veículos em si, mas a experiência que conseguem entregar com esses próprios veículos. Cada vez mais vemos a, a, o crescimento dos Connected Services, ou seja, o Remote Unlock do, do, do carro, a, outros tipos de funcionalidades, saber onde é que eu deixei o carro, e todos esses serviços muito direcionados para o fabricante de automóveis que são fundamentais um, ou precisam essencialmente da existência de conectividade e do um veículo estar ligado Sem dúvida, cada vez mais se ouve falar de predictive maintenance, em que o veículo não tem que esperar pelas, ah, pelas intervenções marcadas para descobrir que existe um problema e que, de facto, o veículo pode fazer uma detecção automática de problemas que, que tem e enviar uma notificação para, ah, para o fabricante de automóvel ou para as próprias ah, empresas desenhadas para a assistência dos veículos, para que possa avisar o condutor a dizer que ah, no próximo mês convém mudar aquela peça porque foi detetado um comportamento anormal. E isto é só um exemplo de como ah, dados e... Naturalmente, a conectividade para fora do veículo são fundamentais para melhorar tudo o que tem a ver com os sistemas de assistência ao carro. Ainda mais, o tipo de qualidade de serviço que se pode dar é, não só o veículo vai ter que fazer uma inspeção completa, mas a peça já está à espera do veículo, à espera da pessoa e as intervenções podem ser mais rápidas, mais personalizadas, mais personalizadas e ao final do dia a experiência é muito melhor. Eu acho que a grande transformação que está a acontecer é que os fabricantes de automóveis estão a deixar de ser tão centrados no processo de fabrico do carro em si, mas muito mais focados na sua experiência e em todo o software que tem que, que tem que ser instalado no veículo. Portanto, os veículos hoje em dia têm cerca de, são compostos por 5 a 10% de software, mas os veículos a sair da fábrica em 2020 já vão ser compostos por 40% de software. Isto obriga a uma mudança radical na forma de pensar, de desenhar o veículo, desenhar a experiência que vem do veículo, e isso vai ser importante não só para os fabricantes de automóveis, mas também para todo o ecossistema que está à volta dos fabricantes de automóveis.